Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Logicamente que é muito emocionante para mim voltar a essa cidade onde eu iniciei meus estudos, para chegar hoje a essa condição que me encontro na minha profissão para atender os meus amigos que lá se aportam. A nossa gratidão. Por ter nos convidado para virmos aqui dividir com vocês um pouco do que nós já aprendemos E conviver com essa vibração emanada dos corações amigos Se nós perguntarmos para um jovem, para um adulto, para qualquer pessoa O que você mais almeja? Evidentemente que além da felicidade é ter sucesso só que sucesso deve ser interpretado de vários modos de várias maneiras porque psicologicamente ter sucesso é amar-se como nos colocou uma psicóloga alemã Cristina Berne. porque se nós não nos amarmos nós não temos condição de amar o nosso semelhante e muito menos amar o nosso Criador. Então é fundamental que nós nos amemos. Agora, qual seria essa definição de amor? Porque amor é uma palavra extremamente adjetivada, amor à pátria, amor filial, amor paternal e assim por diante. Nós didaticamente entendemos que amar são três elementos. O primeiro seria valorizar, reconhecer e respeitar. Porque do momento que eu conhecer alguém, se eu valorizá-lo e respeitá-lo, eu estou amando. Para que nós possamos amar a Deus que nós não conhecemos e ainda vai demorar muito tempo para nós estarmos de posse da intimidade do Criador, para isso Jesus deixou um recadinho no sermão do monte, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, isso significa que vai demorar bastante para nós estarmos de frente com o Criador e conhecê-lo da mesma forma, mas dentro da nossa limitada condição intelectiva, já o entendemos na sua criação, nos minerais, nos vegetais, nos animais e nos hominais. Então, para que nós possamos amar a Deus, nós temos que compreender, valorizar e respeitar a sua criação. Por exemplo, a água é o um mineral, se nós compreendermos o valor da água, valorizarmos-la e respeitarmos-la, nós estamos amando a Deus, a começar pelo amor ao mineral. Do momento que eu valorizar, compreender e respeitar uma árvore ou qualquer elemento vegetal, eu estou amando este elemento ao mesmo tempo, a figura imaginável do Criador. Assim, podemos extrapolar para o animal. Se pegarmos um cachorro sarnento, que leva muitas pessoas a refutá-lo, querendo-o distante de si, se nós entendermos que ele é nosso irmão, filho de Deus que não sabe falar, mas expressa nos seus sentimentos a sua dor, nós vamos levá-lo para casa, nós vamos curá-lo, e ele vai ficar muito feliz, assim, nós estamos amando este animal, poderíamos na analogia dizer, que para amarmos o nosso próximo, nós temos que compreendê-lo, valorizá-lo e respeitá-lo, portanto, a definição de Christina Bern para sucesso é amar-se. E hoje o, a epidemia de suicídio retrata exatamente o desamor. O desamor a si, o desamor ao próximo e o desamor ao Criador. Entre aspas, o desamor à vida que ele nos propicia para nós podermos crescer, progredir, melhorar espiritualmente, e nós todos que estamos aqui, temos esse único fanal, aprimorar o nosso espírito, através do nosso intelecto e do nosso sentimento. Agora, sucesso em nível social, seria quatro elementos, o primeiro deles seria mente focada, tudo aquilo que nós objetivamos, queremos levar a efeito, nós temos que ter a nossa mente direcionada. E mesmo porque a nossa mente só comporta um pensamento. Se nós pegarmos um celular e formos dirigir o nosso automóvel, logicamente nós vamos nos comprometer de alguma forma. É bom que se desliga o celular na viagem ou se for atendê-lo... Pare o automóvel, porque quem acha que consegue administrar as duas coisas, vai se dar muito mal. E nós temos o domínio da nossa mente, nós podemos imaginar o que nós quisermos e portanto quando vem um pensamento negativo, nós não temos que nos preocupar com ele, vamos colocar um pensamento positivo e automaticamente ele vai embora. Mas o nosso pensamento que a maior liberdade que nós temos dada por Deus, nos dá o direito de focarmos naquilo que nós almejamos então para termos esse sucesso em nível social precisamos ter a mente focada naquilo que nós almejamos o segundo elemento é a vontade porque a mente focada sem vontade não vai a lugar nenhum nós temos que a vontade e na pergunta 909 do livro dos espíritos, Kardec já questionou como é que nós fazemos para superar as nossas limitações espirituais, e o benfeitor disse assim pequenos esforços continuados mas para isso precisa uma única coisa que é a boa vontade e esta disse ele, a Kardec poucas pessoas têm tanto é que para nós nos transformarmos, precisamos muita vontade, porque senão levantamos de manhã, tomamos o café, vamos para o trabalho, voltamos, almoçamos, voltamos para o trabalho, à noite, às vezes, temos a possibilidade de visualizar uma televisão, vamos dormir para no outro dia levantar cedo e fazer a mesma coisa. E dando aso quase sempre a materialidade. É bom que vocês todos estão sentados, não vão cair. Portanto, fiquem à vontade e eu vou dar uma informação para vocês, que para mim foi extremamente surpreendente. Informação dos Espíritos em relação à nossa condição de materialidade. Dizem eles que a humanidade inteira... 50% está preocupada com as coisas que acontecem lá fora. Como esse momento, por exemplo, da política. 30% está preocupada com seus afazeres. Com aquilo que eu tenho que realizar. No dia de hoje ou em dias próximos. Vocês são bons de matemática. 50 mais 30. 80, 17% está preocupada com a família, a humanidade está ocupada com a família em 17%, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o irmão, com o filho e assim por diante. 50 mais 30, 80, mais 17, 97, sobraram quanto? 3%. 2% da humanidade está preocupada com a religião. E só 1% com a religiosidade. Então ficamos pensando, aquela pessoa que frequenta uma casa religiosa, com a finalidade de depender os ensinamentos críticos, divinos, para se autotransformar, apenas... 2% e aquele que absorve e passa a viver com Mata Tereza de Calcutá Chico Xavier e tantos outros apenas 1% portanto nós estamos muito longe ainda do almejado pela espiritualidade superior haja vista a condição em que Jesus colocou em alto e bom som até quando eu sofrerei por vocês eu imagino que Jesus está aqui nos assistindo, vendo esse público seleto e analisando o coração de cada um, esperando que cada um absorva o melhor dos seus ensinamentos, possa fazer sua auto transformação para estar um dia com ele, junto ao nosso Criador. O terceiro elemento do sucesso é a ação, porque não adianta ter a mente focada, ter vontade, mas se não tiver ação, não vai acontecer. Esse evento que está acontecendo aqui, veio de uma mente, ou de algumas mentes, comandadas por uma vontade, mas só está acontecendo por conta de uma ação, de um grupo que se dispôs a realizá-la. Então, para nós termos sucesso... Precisamos ter a mente focada, a vontade e a ação. E o último elemento, decorrente desses outros três, para termos sucesso em nível social, é a nossa competência. Porque a competência só vai acontecer quando nós fazemos um trabalho, quando nós realizamos essa proposta que nós imaginamos. Com muita vontade e com muita ação, passamos a executar esta ação e por conta disso nós às vezes erramos acertamos erramos bastante acertamos mais erramos menos, acertamos um pouco mais e no final da nossa vida acertamos bastante e erramos muito pouco qualquer dona de casa que se dispôs a fazer um seleto almoço ou jantar certamente um dia queimou o feijão salgou a comida ou fez outra coisa que a decepcionou e a deixou muito triste e aborrecida mas nós não podemos ficar presos a esses a essas frustrações porque nós temos frustrações nós temos que buscar o sucesso através da nossa competência isso vai acontecer ao longo dos anos portanto não queiramos desencarnar muito cedo porque quanto mais nós vivermos aqui, mais de posse da competência estaremos para chegarmos no mundo espiritual reconhecidos, porque se nós todos viemos aqui para crescer espiritualmente, nós temos que, pelo menos, vangloriarmos nos desse auxílio da espiritualidade e desses benfeitores que vão estar à nossa espera, numa análise percussiente dos nossos feitos E segundo Jesus, nada de oculto há que não venha a ser revelado Portanto, tenhamos muito cuidado com os nossos afazeres Sob o ponto de vista espiritual Porque nós somos espíritos imortais E vamos voltar para o plano espiritual Com essa proposta do sucesso de termos passado pela terra tantos anos quanto a espiritualidade nos permitir para crescermos, progredirmos espiritualmente, então para voltarmos para lá mais reconhecidos, então nós precisamos de alguns atributos. O primeiro deles é a reflexão. O Sócrates já dizia à sua época, muito antes de Jesus, que a vida que não é reflexionada, não serve para ser vivida então é bom que nós perguntemos sempre para nós quem eu sou? o que eu estou fazendo aqui? qual é o meu desiderato? qual seria a minha tarefa no sentido de me construir espiritualmente? e o que me espera do outro lado? então nós precisamos estar reflexionando porque senão nós vamos passar pela vida achando que basta apenas vivermos na materialidade. Na pergunta 712 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, ao benfeitor, por que, que Deus atrela o prazer aos bens materiais? A resposta: para que o homem cumpra sua tarefa e faça progredir a humanidade se não tivesse prazer nas coisas materiais, nós estaríamos sucumbindo, estaríamos nos alienando, fugindo da nossa responsabilidade, e acrescentou, e para que as pessoas sejam tentadas. E o Kardec pergunta, mas tentado, que Deus quer tentar a criatura? Resposta, para que através da razão, este ser encarnado procure evitar os excessos, porque os excessos nos levam à tentação e muitas das vezes sucumbimos diante dela. Excesso da comida, excesso da maledicência, excesso da bebida, excesso da droga, excesso de tudo que diz respeito àquilo que nós estamos vivenciando aqui. Tenhamos muito cuidado, porque esta tentação nos leva muitas das vezes a sucumbirmos. Então, o primeiro elemento desta, deste progresso, desse sucesso espiritual, está realmente na nossa reflexão. O segundo elemento é a inspiração, que nós precisamos por parte da espiritualidade. Nós todos precisamos da ajuda desse benfeitor que nos custodia 24 horas por dia. Enquanto estamos em estado de vigília, conscientes, eles nos intuem, eles jogam na nossa tela mental, faça sim ou não faça desta forma, mas eles estão sempre se preocupando com a nossa felicidade, a maior felicidade dos benfeitores é fazer com que nós sejamos felizes, portanto, eles não medem esforço e consequências para que nós venhamos aproveitar o melhor dessa atual existência. Quem leu Memória de um Suicida, da Ivão do Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo Castelo Branco, pode perceber que a espiritualidade retém, muitas das vezes, neste hospital da mãe de Jesus, o Espírito por longos anos... sem fazer nada de trabalho, apenas assistindo as preleções, recebendo as vibrações dos Espíritos amigos... para entenderem que são Espíritos imortais, que tem que voltar para a terra e cumprir o programa... Para estar abalizado para novos programas Como diz Jesus Se não sois fiéis nas pequenas causas Que dirá nas grandes Então a pessoa pensa evadir-se da vida Diante do primeiro obstáculo Ou do enésimo obstáculo Mas ninguém consegue evadir-se da vida Porque a vida transcende no mundo espiritual Nós podemos matar o nosso corpo Mas não matamos o nosso espírito e a espiritualidade faz tudo e mais alguma coisa, para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões com apreço, enquanto estamos aqui na terra. E quando chegamos lá, destituídos de uma bagagem razoável, amoravelmente eles nos assistem, nos custodiam, para que nós reencarnemos o mais rápido possível, porque é assim que acontece com suicidas. Como eles estão como clandestinos no mundo espiritual, indo antes da hora, por misericórdia divina, eles são reencarnados o mais rápido possível para dar a continuidade à sua faina, ressarcindo o débito, se aparatando para novas atitudes, novas experiências e novas reencarnações. Então, quando nós saímos do corpo e vamos para o mundo espiritual, através do sono porque o sono é, entre aspas, uma morte de oito horas, nós deixamos nosso corpo estendido na cama, e vamos para o mundo espiritual, e quem é que nós vamos encontrar do lado de lá? Além dos nossos amigos, ou dos nossos inimigos, de acordo com a nossa faixa vibratória, via de regra o nosso mentor espiritual, está lá nos esperando, e aí então, ele não vai mais nos intuir, nós estamos à frente dEle, Ele vai nos inspirar. E aí Ele vai conversar conosco. O que é que você está fazendo da sua vida? E se nós estivermos antes do programa, Ele vai mostrar para nós, numa tela, bem clara, nós passando por aquela experiência, mostrando que não estamos adequados à proposta divina, e Ele vai nos chamar a atenção. Olha aqui o seu programa, está muito longe da sua realidade, então pense, reflita, reflexione e mude a sua conduta. Diante de uma verdade inconcursa, exposta por ele, o que, é que nós temos que falar? Sim senhor, amanhã mesmo quando eu acordar, eu farei isso que o senhor está me recomendando. Mas a gente chega aqui de manhã e pensa assim, eu devo mudar, eu tenho que mudar, mas continua na mesma condição vibratória. E a noite desdobra novamente através do sono, e quem é que nós vamos encontrar do outro lado? No mundo espiritual, nosso mentor novamente, e ele vai questionar, mas nós não conversamos ontem? Você não diz que iria mudar e hoje, o que você fez? Nada, continuou na mesma, até quando? O tempo urge, passa tão rápido. E no, o tempo não passa rápido, o tempo voa rápido. Ontem, estou dizendo ontem, eu estava aqui em frutal de calça curta, iniciando meus estudos hoje já estou com 75 já estou quase indo para o lado de lá quem quiser me acompanhar seja bem vindo é melhor que não, como disse o Sócrates entre morrer e viver segundo ele é melhor viver porque somente através da vida aqui é que nós vamos elaborar nosso programa Redentor porque ao invés de trabalharmos do lado de lá para essa edificação apenas vamos construir o nosso intelecto, mas é aqui na terra que nós vamos dar mostras Em contextos do nosso aprendizado Então que fiquemos aqui Longamente E o tempo passa Que nós iniciemos essa proposta reflexiva O mais rápido possível Para que nós analisemos Onde nós precisamos mudar E a pergunta 919 Do livro dos Espíritos ratifica isso Nós temos que Olhar para dentro de nós, conhecer-nos, porque a problemática que nós estamos vivendo está dentro de nós. Por conta da nossa ignorância. Primeiro elemento é a reflexão. Segundo, a inspiração. E o terceiro elemento do nosso sucesso espiritual, a revelação. Deus é tão fantástico, linguagem pobre, porque Deus é mais do que isso. Deus é tão fantástico que não nos colocou aqui na santa ignorância pergunta 115 do livro dos Espíritos e deixou-nos à margem sem dar o respaldo do conhecimento não Deus mandou para nós na medida do nosso entendimento os avatares aqueles encarregados de nos trazer a revelação em tempos idos Moisés foi um dos encarregados Trouxe para nós os dez mandamentos E nos dez mandamentos nós vamos encontrar só dois Que não tem um não na frente Guardar o sábado e honrar pai e mãe Os demais todos um não na frente Por quê? Não matar, não roubar, não adulterar e assim por diante Por quê? A época nós éramos muito infantis extremamente infantis e precisamos do não o que, é que a gente fala para nossas crianças não coloca o dedo aí que você vai tomar um choque não corra sem olhar para frente que você vai bater a cabeça, não faça a gente está sempre dizendo não para as nossas crianças mas quando crescem o que nós vamos dizer para os nossos adolescentes meu filho é bom que você analise a situação e faça dessa forma então, mediante o nosso aprimoramento, depois de dois mil anos, vem Jesus Falar para nós de uma maneira positiva Ame o próximo Faça todo o bem possível Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa se alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhos duas. Se fores orar e lembrar que tens alguma coisa contra o vosso irmão, parai. Ide primeiro, reconciliai com ele, depois fazer a vossa oração. Quando fores fazer a vossa oferenda e lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, deixai-a. Ide primeiro, reconciliai com ele, depois fazer. Vossa oferenda, ou seja, o que agrada a Deus é o perdão Nós não temos que ter querela com ninguém Aliás, quem disse isso foi o Gandhi Ninguém deve perdoar ninguém E eu não consegui entender que o Gandhi tivesse dito isso Mas fui estudar a sua biografia e ele falou Ninguém deve perdoar ninguém porque ninguém deve se sentir ofendido a tempo de ter que perdoar Então o perdão tem que ser incondicional e essa revelação veio através do Cristo sintetizou toda a lei e os profetas no único mandamento que é amar a Deus e o próximo como a nós mesmos mas éramos infantis ou melhor estaríamos já na segunda infância, quase entrando na adolescência e a espiritualidade achou por bem mandar uma outra criatura para nos trazer a revelação para que nós pudéssemos viver da melhor maneira possível aqui na terra, aproveitando muito bem a nossa reencarnação. E quem que eles escolheram? Hipólito Leão Denizar Revel, ou seja, o nosso Allan Kardec. Escolhido a dedo, para que viesse codificar a nossa doutrina. E ele, na sua pedagogia, no seu centro, no seu sentido, didático ele conseguiu escrever a doutrina em torno de 12 anos toda essa doutrina a ponto de até refutá-la inicialmente porque quando os fenômenos começaram as mesas girantes que se elevavam, cestas com a caneta na ponta, amarradas a cesta, davam respostas inteligentes disseram para ele ele disse, eu não acredito nisso porque sexta e mesa não tem nervo nem músculo, portanto não acredito nisso, mas o um amigo Fortier insistiu tanto, que um dia ele foi assistir os fenômenos mediúnicos, e lá encontrou jovens, falando uma língua clara, e ele então como falava vários idiomas, perguntou para aquelas jovens em diferentes idiomas, a mesma pergunta, que é Deus? A primeira Pergunta do Livro dos Espíritos. E elas, as, aquelas jovens, primaciadas por um espírito, deram a mesma resposta. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então foi para outro médium. Uma mesma pergunta, numa outra língua que o médium não conhecia. E a resposta foi a mesma. Aí ele entendeu que atrás daquela fenomenologia tinha uma inteligência fantástica, e foi quando ele no seu espírito científico, filosófico, fez a primeira obra da doutrina, com o auxílio dos Espíritos, o livro dos Espíritos, composto por mil, por quinhentas e uma perguntas. Mas depois dele publicar, 18 de abril de 1857, o livro dos Espíritos, os benfeitores disseram para ele, você precisa ampliar essa obra... E ele ampliou para 1018 perguntas, que é a edição que nós temos hoje do livro dos Espíritos. Não é livro dos Espíritas, porque às vezes as pessoas que não conhecem a doutrina ainda falam, isso é livro dos Espíritas. Não, é livro dos Espíritos, porque foram eles que ditaram as respostas elaboradas por Kardec. E ele então querendo dar uma conotação didática Em cima do livro dos Espíritos Ele repartiu o livro em quatro partes Que muitas pessoas falam quatro livros Eu prefiro dizer quatro partes, fica um pouco mais aceitável A primeira parte do livro dos Espíritos O Kardec tratou da criação divina Deus, as suas particularidades, os seus apriorismos As suas propostas a sua potencialidade Na segunda parte Ele tratou do mundo espírita Que é o nosso mundo De onde nós viemos Do mundo espiritual Como nós Reencarnamos Como nós iniciamos A nossa trajetória Como nós vivemos aqui Com as criaturas Como nós vamos desencarnar Como nós vamos ser recebidos No plano espiritual e até mesmo, aqui ele tratou de algumas particularidades, como o sonho, o desdobramento e muitos fenômenos que acontecem conosco, quando a gente sai do corpo à noite, durante o sono. Depois, no terceiro livro, ou terceira parte, ele vai falar das leis morais, que são dez. Lei de Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, Lei da destruição, lei da conservação, lei da sociedade, lei do progresso, da igualdade, da liberdade, justiça, amor e caridade são dez leis. E essas leis tratam da nossa relação com as pessoas, da nossa relação com a nossa vida, com as nossas particularidades. São, portanto, as leis responsáveis pela nossa edificação moral. Por exemplo, na pergunta 683, falando sobre o trabalho, o Kardec pergunta, o quanto nós devemos trabalhar? Resposta, de acordo com as nossas forças físicas, psicológicas e espirituais. Então tem muita gente querendo aposentar para não fazer nada, não façam isso. Pode até aposentar, mas vai fazer um trabalho qualquer Principalmente um trabalho voluntário no bem E é uma receitinha do André Luiz Todo aposentado deve dar oito horas de trabalho no bem por semana Podendo ser divididas essas horas nos respectivos dias da semana Mas no total oito horas por semana de trabalho no bem para fazer o alforje de volta não foi sem causas que Jesus colocou, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus, vou repetir, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus, nós só somos úteis a Deus quando nós cumprimos o nosso dever e ajudamos o outro a cumprir o seu dever, portanto nós devemos trabalhar até enquanto tivermos força, física, psicológica e espiritual, ou seja, quando a gente estiver fechadinho ali no caixão, para sermos sepultados fisicamente e trasladarmos para o mundo espiritual, para insetarmos um trabalho do lado de lá, porque muita gente pensa que vai ficar de férias no mundo espiritual, não vai. Aqui a gente tem noite, tem férias, tem final de semana, lá não. É dia e noite e Geralmente os espíritos trabalham à noite Enquanto nós trabalhamos aqui de dia É um privilégio Termos o convite de algum benfeitor Para nós trabalharmos no mundo espiritual Quem não quer trabalhar É melhor não desencarnar Porque vai trabalhar mais do que trabalha aqui E é então, é então Dessa forma que o Kardec ent, Entendia as leis morais E foi questionando Tem muitas perguntas Pergunta 220, por exemplo, o Kardec perguntou, por que, que a gente é, chega aqui e às vezes não temos a nossa capacidade intelectiva que nós já adquirimos na trajetória do tempo? Logicamente que, por duas razões, primeiro que nós não temos mérito às vezes de ter aquela condição intelectiva que nós conseguimos na trajetória do tempo. E às vezes nós deixamos à margem aquela condição, para desenvolver outras apetidões. De tal forma que estudar o livro dos Espíritos é uma necessidade Para a gente ter conhecimento da verdade Pergunta 627 do livro dos Espíritos O Kardec perguntou para o benfeitor Se Jesus já veio trazer a verdade, o que vocês vieram fazer aqui? Os benfeitores disseram para ele Nós viemos porque Jesus pregava por parábolas e alegorias mas nós viemos trazer a verdade para confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas E de posse da verdade o homem é responsabilizado pelo seu feito Então é muito importante que nós estudemos o livro dos Espíritos para estarmos de pós da verdade E aproveitarmos para nos libertarmos, porque Jesus colocou com muita propriedade Conhecereis, não diz conheça conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, então nós temos que conhecer a verdade internalizá e internalizá-la e vivê-la para a nossa libertação espiritual, e no último livro ou na última parte do livro dos Espíritos, Kardec tratou das é, bem-aventuranças, é, o que nós vamos receber do lado de lá, o que, é que vai acontecer, as consequências o que vai acontecer conosco? E nesse, nesse livro, ou nessa parte, então ele trata muito bem das nossas consequências, daquilo que nós geramos por conta das nossas atitudes. E para dar um enfecho, ele escreveu mais quatro obras, para exatamente explicitar melhor o que ele já havia Aurido, conseguido dos Espíritos. Em relação à criação divina, que é o primeiro livro, a primeira parte, ele escreveu a Gênese, que é um senhor-livro que no último capítulo vai falar da nossa transformação moral. No capítulo 18 da Gênese, os benfeitores oriental e Kardec escreveu sobre isso que nós estamos vivendo hoje, essa transformação do nosso planeta. E, para a alegria de muitos que estudam a Gênese, nós vamos encontrar ali muitas respostas para a criação divina. Para analisar do mundo espírita, ele escreveu o Livro dos Médiuns. Que, para muitos espíritas, o Livro dos Médiuns só foi criado para os médiuns. Mas médiuns que têm um medionato. Porque nós todos somos médiuns temos o mediunismo, agora aquele que tem uma mediunidade ostensiva, nós chamamos de mediunato, e muita gente acha que o livro dos médiums, deve ser lido, estudado só pelos médiums, não, tem muita coisa no livro dos médiums, que servem para nossa análise, para depreendermos sobre a nossa vida de relação, até mesmo com o mundo espiritual. Nós somos espíritos na carne, mas estamos em contato com os espíritos desencarnados. E por isso nós precisamos estudar o livro dos médiuns. O último livro, vou deixar as leis morais para o final, das esperanças e consolações, que é o último livro. Então ele escreveu uma obra maravilhosa, que é o céu e o inferno, a justiça divina esse livro é livro de cabeceira, a gente tem que ler todo dia, Por quê? Ali está a nossa história, se nós formos ler os relatos que Kardec colocou ali, porque nesse livro ele evocou os espíritos desencarnados, um dia ele entendeu que deveria evocar um espírito que trabalhou com ele no início da codificação da doutrina, e ele caiu num tacho fervente, de verniz, uma vez que ele era dono de uma fábrica e fabricava verniz e quando ele caiu a dois mil graus foi retirado de lá por um funcionário, mas por conta desse tacho fervente, oito horas depois ele desencarna as suas carnes descolaram dos ossos e ele veio a desencarnar o que levou a família ficar revoltada com Deus por quê? Porque ele era um homem de bem Vivia na doutrina Estudando Procurando fazer alguma caridade E ele tem um fim Trágico e por isso Kardec Resolveu evocá-lo Ele vem e fala para Kardec Que bom que você me evocou Aí o Kardec aproveita para perguntar Você sofreu? Lógico Oito horas queimado Sofri muita dor mas tem uma explicação, disse ele a Kardec Na encarnação passada eu Era um juiz na Itália E me apresentaram uma moça Que segundo A delação, era uma criatura Que destoava dos princípios da igreja E eu a Condenei à fogueira E ela era Inocente E se não bastasse na hora Não tinha quem acendesse a fogueira Lá fui eu, acendi a fogueira amarrei a moça e ela desencarnou queimada na minha frente, desencarnei, quem que eu encontro lá? A moça, e que ela disse para mim, não se preocupe, da minha parte você está perdoado, aliás, vou lhe agradecer porque você foi um instrumento da minha lapidação, eu teria que passar por essa experiência, por débitos do passado, e você foi um instrumento. Eu agradeço. Mas segundo esse Espírito evocado, ele ficou com uma pedrinha no sapato. Porque é mais ou menos assim que acontece conosco. Vocês já tiveram pedra no sapato? Acho que todo mundo teve num determinado momento. E prego? Alguns tiveram. Eu mesmo tive bastante. O prego no sapato ou na botina é, é dificílimo a gente conviver. A gente quer tirar o prego. E se tem uma pedrinha também A nossa consciência ultrajada no plano espiritual Pelos nossos feitos indevidos Disto antes com a lei divina É uma pedra no sapato que nós queremos tirar o mais rápido possível E só tem um jeito de tirar a pedrinha do sapato É reencarnar Então quando ela disse para ele Você está perdoado, a sua consciência Lhe colocou um parafuso dentro do sapato ou seja, na consciência, eu tenho que voltar e ressarcir meu débito, e voltou, conheceu a doutrina que foi muito importante para ele adquirir alguns privilégios e só sofreu oito horas, porque se ele tivesse alguns outros débitos, o sofrimento seria maior, o empregado não o tiraria lá de dentro, o empregado tirou logo em seguida, mas por conta disso, sofreu oito horas até seu desencarno, então ele veio com essa proposta, e agora disse, diga minha família, que está tudo certo, não existe injustiça perante a lei de Deus. Se Deus determinou, é para o nosso bem, independe do que seja, tudo que vem para nós, é para o nosso bem. Nem sempre são coisas boas, mas tudo, sem exceção, é para o nosso bem. Então, lembremos o nosso Francisco de Assis, mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. E ali nós vamos encontrar, relatos de suicidas, relatos de pessoas que fizeram o bem, de uma rainha, que continuava no plano espiritual, se sentindo rainha, quando ela foi evocada por Kardec, ela disse assim, reverencie a minha presença. Eu sou uma rainha, o orgulho ainda fazia parte daquele espírito, porque a gente pensa que morre e vai mudar, não, continua igual Vai ter que trabalhar muito para mudar a nossa, o nosso comportamento, a nossa formação, a nossa vibração E ela continuava rainha exigindo que as pessoas a atendessem no seu mando até que Kardec foi explicar para ela que isso ficou por conta da sua estada na terra, no mundo espiritual, as coisas são diferentes. E aqui nós vivemos com quem a gente bem entender, a escolha é minha com quem eu quero viver. No plano espiritual não, nós somos colocados em nível vibratório, de acordo com a nossa condição espiritual, para conviver com aquelas pessoas que estão na nossa faixa portanto se formos pessoas do bem, vamos estar com espíritos do bem, se formos pessoas do mal, vão estar com espíritos da mesma faixa vibratória, se nós quisermos estar no mundo espiritual, de uma forma aprazível, vamos nos preparar agora, e só tem uma maneira de nós adquirirmos uma bagagem elevada, chama-se caridade. Na visão dos Espíritos é benevolência, indulgência, aceitar o outro como ele é e perdoar incondicionalmente as ofensas. Quem fizer isso já está no bom caminho, mas quem ainda tiver a dureza de coração vai ter que pagar tributo caro no mundo espiritual. E para as leis morais, qual o livro que o Kardec escreveu? Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali o Kardec trata de toda a moral. E o Evangelho compõe quatro palavras complicadíssimas. A primeira delas chama-se é, abesana Tem certeza que você não sabe o que é essa palavra? Eu também não sabia. Abezana é aquela linha que a gente risca a terra para o plantio. Se a terra é plana, a gente coloca uma linha reta. Se a terra é em declínio, tem a curva de nível, então ela vai obedecendo a curva de nível. A besana é aquela primeira linha com a qual nós vamos demarcar todo o plantio, para que o plantio fique uniforme. Então a besana é aquela linha que trata da retidão, da perfeição, de como nós devemos executar o nosso plantio quem estuda o Evangelho não tem dúvida de como tem que se comportar, outro dia uma moça chegou no meu consultório e disse assim, Aguinaldo, você que lê bastante, me indique um livro, pode ser caro, não tem problema, de autoajuda, eu disse para ela, mas você não é espírita? Lógico que eu sou, pois então, melhor livro de autoajuda que eu já vi, custa 10 reais, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Oh, mas eu tenho em casa, pois então Não precisa estudar mais nenhum outro livro É só o Evangelho Se você estudar o Evangelho Você vai se construir espiritualmente De uma maneira maravilhosa E a segunda palavra Chama repristinar Também acho que vocês não conhecem Repristinar significa Trazer a obra à sua origem Por exemplo, quem faz viagem Aí fora é, uma viagem turística, eles querem mostrar as, as igrejas né? É o que mais a gente vê nas nossas viagens turísticas São as igrejas No estilo gótico No estilo barroco E no estilo rococó O que é, que é o estilo gótico? É aquele estilo primacial, Essencial com que a igreja foi construída Aquela torre altíssima Parece que vai confundir com o céu Depois veio algum arquiteto que deu sua parcela de contribuição, e fez o estilo barroco, que é aquele peitoril, com a colocação de algumas imagens, pode ser até de animal, de santo, ou até de algumas outras criaturas, na frente daquela obra, é o estilo barroco. E o rococó, é por conta de muitos artistas, que deram, querem dar a sua parcela de contribuição, e coloca um estilo, outro coloca o outro, outro coloca o outro, e detona aquela obra é o que aconteceu com o Evangelho de Jesus, ele não escreveu, ele falou, e os discípulos se encarregaram de escrevê-lo, o Evangelho, mas na trajetória do tempo, muitas pessoas adequaram o Evangelho aos seus dogmas, às suas concepções, aos seus desejos, aos seus interesses particulares, e o Evangelho ficou deteriorado, de gótico passou a ser barroco e até rococó. Mas para voltar à origem, repristinado Kardec se encarregou disso Pegou a parte do Evangelho de Jesus Que trata da nossa moral, que é o que interessa Porque não queremos interessar se Jesus multiplicou o pão Como é que ele fez, como é que foi seu corpo Como é que ele apareceu, desapareceu, como é que ele andou na água Isso nada para nós tem interesse A proposta do Evangelho de Jesus é mostrar para nós Como nós devemos nos comportar eu vim para que as vida e vida em abundância, então nós temos que viver a proposta de Jesus, então ele quer a nossa transformação moral, e o Kardec fez isso com muita propriedade, pegou as partes mais importantes do Evangelho, que diriam diretamente ao nosso comportamento, fez uma análise com seu conhecimento na vivência com os Espíritos, e no final ainda pediu aos benfeitores, nas instruções dos Espíritos, que analisassem Pormenorizadamente aquela obra. Voltando-a à essência. Porque se tem um evangelho de Jesus repristinado na essência, chama-se evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos o Evangelho dentro de casa. Agora precisa ler, porque senão não adianta. Terceira palavra que representa o Evangelho, transumância. Vocês sabem o que é transumância? Eu também não sabia Transumância significa O animal sair do vale e ir para o um monte No período do calor E descer do monte para o vale No período do frio E o evangelho faz exatamente isso conosco Quando o nosso, a nossa mente está atribulada, quente, de arrebentar Ele vem e pacifica a nossa mente Trazendo a nossa mente para um local devido, quando o nosso coração está fervilhando, a ponto de explodir, ao ler o Evangelho, ele docifica o nosso coração, então é uma transumância, o Evangelho atende às nossas necessidades, se estamos no calor de uma mente conturbada, ele nos resfria, se estamos no, no frio, de um coração enregelado Ele vem e aquece o nosso coração Com as palavras bem Do Cristo E se temos dúvida, então ele nos Consola, nos ampara Nos esclarece, nos traz a verdade E a última palavra Chama sublimação Que às vezes a gente não entende o que é Sublimação, sublimação é sair Do sólido Sem passar do líquido Já diretamente para o gasoso e é o que o Evangelho faz conosco Quando a gente lê e estuda o Evangelho Ele tira a dureza do nosso coração E já transporta para um Espírito Já luminar, Na medida em que a gente estuda E vive aquela proposta Então a sublimação do Espírito Vai acontecer através do Evangelho de Jesus A ponto de dizer Ninguém vai ao Pai a não ser por mim então, nós temos que estudar o Evangelho do Cristo. Posto isso, fica aqui para nós uma observação. O quanto nós estamos estudando a doutrina espírita? Nós temos a preocupação de cuidar dos nossos filhos, ensiná-los. E, para a tristeza nossa, muitos poucos filhos frequentam uma casa religiosa, qual seja. Agora, nós temos um curso lá na nossa casa, é, com mães gestantes, não pessoas carentes, carentes também, mas qualquer nível social, que queira participar do curso. E nós damos seis aulas para essas pessoas. Uma aula sobre ginecologia, pediatria, direitos da família, falando de ginecologia, para tratar principalmente da depressão pós-parto De tal forma que são seis aulas E a última é o que eu vou fazer amanhã Nesse termo de curso Sobre a valorização da vida Que benção a mulher grávida ter um curso desse Para entender a importância da responsabilidade Que ela tem ao receber um filho no seio da terra Que não é filho dela Se ela é mãe de alguma coisa do corpo É filho de Deus Deus, nosso irmão, portanto nós seremos cobrados pelos filhos de Deus então nós temos que começar a ensinar nossos filhos desde a concepção porque a evangelização da criança tem que começar do momento que a mulher fique grávida, por quê? Porque a criança está ali, o Espírito está ali ouvindo, e se fizer uma regressão de memória vai relatar fatos inusitados de conversa que o pai e a mãe tiveram E outro dia eu vi uma psicóloga dizer que praticamente todas as gravidezes são rejeitadas Se não de uma forma sistemática, mas um dia eu disse Ah, mas ele chegou na fora de hora Eu queria um menino, ver uma menina Via de regra a gente está criando um obstáculo Ao invés de dizer, que bom que veio, independente de qual seja a situação Porque às vezes com espíritos mais complicados nós vencemos as nossas dificuldades já estou encerrando. Você sabe que a aquisição mais difícil do Espírito chama paciência, não é? Mais difícil do que a humildade, do que todas as outras. Então eu vou fazer com que vocês exercitem um pouco essa virtude. E possa agregá-la aos seus Espíritos, que é a paciência. E um dia, o Humberto de Campos estava no mundo espiritual. E encontrou um Espírito maravilhoso, de uma mulher chamada Diana. E diz, mas Diana, você tem credencial para estar entre as almas sublimadas e você está lá nas trevas. Há 50 anos, por que tanto tempo? Ela disse, assim, eu tenho uma dívida insoldável com as trevas. Mas como? Não, quando eu estava aqui no mundo espiritual, chorando, desesperada. Porque eu reencarnei mais de 10 vezes para vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu ciúme, a minha vaidade, a minha prepotência E eu fali mais de 10 vezes E programando a minha reencarnação eu já sabia que iria sucumbir novamente E fiquei desesperada, até que apareceu o espírito de uma mulher Que disse assim, minha irmã, você está programando a sua reencarnação, não é verdade? Sim e é por isso que eu estou chorando, que eu estou muito apreensiva, e contou para ela o fato, sim. E eu vim aqui exatamente para lhe dar uma sugestão. Sugestão? Sim, então me dê. Vá até as trevas, peça a um instrutor de lá, para que você reencarne com espíritos complicadíssimos das trevas. Ela disse, mas como? Eu tive reencarnações maravilhosas, com tudo de bandeja e eu fali com esses Espíritos, então aqui não tem jeito, vou falir de novo. Não, eu estava na mesma situação que a sua e alguém me disse a mesma coisa que eu estou lhe dizendo, portanto a sugestão é válida, agora você decide e ela foi embora. E esse espírito choroso ficou lá pensando, meu Deus, agora aqui, vou ter que reencarnar, aparece uma criatura do nada, e me dá essa sugestão? Eu acho que eu não tenho alternativa. E nisso, já apareceu alguém, e a conduziu para as trevas. Encontrou um instrutor lá, e disse da sua necessidade, permita que eu reencarne com algumas criaturas comprometidas aqui. E o bem pertur disse, ótimo, pode reencarnar que eu me encarrego disso. E ela reencarna. Ficou órfão, muito cedo. E um homem muito deformado, bem, vamos dizer assim, já numa fase adulta, a adotou. Criou um vínculo entre os dois. Quando ela já estava mocinha, aquele homem, que não era pai, chegou para ela e disse assim, você quer casar comigo? Simão tudo bem, e se casaram, tiveram três filhos, um que ficou tuberculoso, o outro leproso e o outro cego, logo em seguida que nasceram, e foi quando o marido desencarna, e ela ficou com os três filhos, sem o um marido, pobre, não tinha família e pensou, eu vou doar essas crianças, que eu não tenho condição de criar essas crianças. Mas olhou para os três, disse, mas quem vai querer um leproso? Quem vai querer um cego? Quem vai querer um tuberculoso? Não. Então vou me prostituir, pelo menos eu ganho dinheiro e eu atendo essas crianças nas suas necessidades materiais. Mas pensou, eu, pobre, me apresentar dessa forma, com quem eu vou deixar meus filhos? Não. Então só tem uma saída. Eu vou levá-los arrastados pela minha mão e pedir a comiseração pública. E chegou pelas andanças, nas circunstâncias, e pediu ajuda. E com isso ela conseguiu atender aquelas criaturas. O leproso foi embora, depois o tuberculoso e o cego ela arrastou durante 50 anos pela mão e quando com 70 anos de vida, ela veio a desencarnar, e chegou no plano espiritual, quem estava lá? A amiga que lhe recomendou vir reencarnar com os espíritos comprometidos, e aí, tudo bem? Lógico, venci todas as minhas dificuldades, eu era prepotente, mandava e tinha que obedecer, mas como é que eu posso mandar com três crianças altamente comprometidas? Era extremamente ciumenta, mas ciumenta de que jeito? O marido era deformado, já era uma criatura que não era de uma tez bonita. Ter ciúme daquela criatura? Não. E desses filhos menos ainda? Era orgulhosa, mas o orgulho de três filhos que me sobraram, como é que eu posso ter orgulho daqueles filhos? E assim ela foi declinando as suas dificuldades que foram vencidas numa encarnação, daí o Kardec perguntou, as aparentes reencarnações que parecem suplantar a nossa, a nossa condição de suporte, contrariando a proposta de Jesus, porque ele disse que o fardo é de acordo com o ombro, como pode explicar isso? Então o benfeitor disse a Kardec, no mundo espiritual, nós divisamos com a clareza de raciocínio, e vamos perceber que 70, 80 anos Diante da eternidade é um estalo de dedo É um relâmpago E se temos condição de numa existência Resgatar os débitos de muitas outras Que o façamos Apesar de aparentemente ser uma prova Ou uma expiação que está além Da nossa capacidade de suporte Então está tudo certo Quando a gente divisar alguém numa dificuldade Não vamos dizer, ah que dó não use esse termo Vamos usar o termo compaixão Eu estou percebendo que ela precisa de uma ajuda E eu vou ajudar, porque dó significa Em dizer, mas como, meu Deus O que, que o senhor fez, coitada dela Olha, significa um atestado De ignorância, questionar O que Deus determinou para aquela filha Que ele ama realmente De verdade, então está tudo certo Se estamos atravessando qualquer Contrariedade, qualquer dificuldade Em qualquer nível Vamos agradecer a Deus Porque Ele está dando para nós A benção do mal menor Porque Ele age sempre com misericórdia E finalizando Nos amemos a todos o movimento espírita É único As casas espíritas são diferentes Cada um faz o que bem entende As uniões espíritas Tentam unir os espíritas Não vão conseguir Nós só vamos nos unir A todos todas as criaturas, quando nós entendemos que todas as criaturas são nossas irmãs, filhas de Deus, que nós temos que compreender, valorizar e respeitar, então o movimento espírita é de todas as casas, elas têm que se unir, para trabalhar para Jesus, porque o patrão é bom, brilhe a vossa luz diante dos homens para dignificar o pai, a luz é do entendimento, então vamos estudar a doutrina, porque Ele, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, espíritas, amai-vos, mas instruí vos então nós temos que estudar a doutrina espírita, e Jesus continua conosco, estarei convosco até a consumação dos tempos, e se Ele está conosco, vamos dizer para Ele, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, Guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível, és tu, mestre do bem que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncia de guerra, nós te amamos Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.